Não, ah, agora você vai ter que levantar É, agora você tem que é. levantar Colocar tudo pra baixo E voltar Marcosão Ai Hoje nós vamos falar Sobre a incrível empresa Mágica que vem de sonhos e magia. A Disney! Uhul! Então, o que aconteceu, né? Eu já tinha ouvido falar desse programa tipo, há uns.. Na época já tinha tipo uns dois anos que eu já tinha ouvido falar. Mas aí eu não vi nada trabalhar na Disney. Puxa, caguei. caguei. Isso. Ah, tá, ah. Aí é... o meu amigo, o Peu, ele não contou pra ninguém, ele fez o processo inteiro. E aí do návio ele mandou pessoa. uma mensagem pra gente falando É, eu passei o E eu fiquei, o quê? E aí eu fiquei assim, transformado Falei, meu Deus do céu, eu preciso desse negócio eu Quero eu eu isso, isso. Eu eu isso, isso, quero eu isso E aí eu comecei a pesquisar Fui lá na internet, só fazia assim, ó. E aí tipo, todo esse processo dura o ano inteiro Aí você tem que assistir uma palestra sobre o programa Você tem a primeira entrevista que é em inglês com o pessoal da STB E assim, eu fiquei com muito receio e etc Porque... Eu falo inglês? Falo! Escrever? Consigo escrever é, Dá pra escrever Ler, ler Ler é fácil, é fácil. Ouvir, ouço muito bem Mas falar Já é um pouco mais complicado Fui, né? Consegui Que ah, senhor. Aí... A, na primeira entrevista eu fiquei De lista de espera grande toda. Você vai ficar esperança Vai ficar esperando o que? Se não tem nada pra esperar a fala, ó, espere, tá esperar, literalmente. Eles tinham até o prazo de 10 de agosto para chamar esse pessoal da de espera. Porque eles tinham divulgado a primeira ali, a, a, a primeira chamada lá, já passados aprovados no final de julho, junho, até agosto. Esse negócio na cabeça, chorando. É pra lá, porque eu fiz errado. Ai tá, segunda-feira, 15 de agosto, foi pro trote da faculdade. Tava trilouca, loucaça, assim, voltando pra casa. Eu, falei, eu vou passar aqui nesse shopping pra comer. Acabei de comer o meu, meu Big Mac lá. Daqui a pouco, fum! vibra no soar. E aí, eu não atendo porque geralmente é cobrança, né? E que aí, número? eu vi um número assim. Ah, o ah, que, que é? Vai, o que, que é? Alô? Aí, professor... alô, aqui é a Fusana da SPV lá? Tudo bom, Aí eu... <risos> Alô? Tudo bom com você? Ah, então, porque pintou aqui um, uma vaga para você fazer a entrevista na sexta-feira? Você, você gostaria? <risos> Chorava de nervoso. Sim, sim, sim, sim, sim, sim. É, sexta-feira, sexta-feira, sexta vamos fazer. Vamos fazer sexta-feira. Ah até 6 horas pra preencher o bagulho do tá? que você quer ser... Claro, claro, eu preenchi tudo de, Tá bom? Sexta-feira, né? Tá bom, tchau Meu pareço Aí olhei pro relógio, 4 e meia eu Tinha que pegar um ônibus, lo... um trem, muito um cheio Cheguei em casa, às 5 horas, cinco dez assim eu que o bagulho eu que preencher uma ficha enorme, não assim, sei o quê? É, nesse meio tempo é, eu também tinha que fazer uma carta de apresentação em inglês, como E aí eu tive uma semana para me preparar para a entrevista que a gente teve mais de um mês. Mas, mas assim, tipo, eu tenho que agradecer muito meus pais, mãe, pai, é, muito obrigado tá por tudo. Se não em eles eu não ia conseguir nada, é, como eu estava falando para você. Tive que vender, câmera, tive que vender, a 4. É. Então, escuta aqui, ô, oh, você da internet. Não, não sou rica, tá? Não tá? num, num, ganho milhões. Os recebidos do mês, dessa semana, foi um boleto lá em casa, para pagar da faculdade, que não acabei ainda de estar formado, tá? Mas pagar é outra história. Então, foi muito difícil, tá? E esse negócio. E agora começa a realidade, porque aí depois de duas semanas eu recebi um e-mail falando Congratulations, Marcos. <risos> you, you have been accepted to, to the Disney College eu Program. O né? que, que aconteceu? Vamos viajar. Nunca viajei na minha vida para um lugar nenhum para pegar um avião. Vamos lá fazer a mala Minha mãe estava preocupadíssima. Por quê? Porque eu, a gente estou tá pobre, né? Foi petis A gente conseguiu 130 dólares para levar 130 dólares. E aí a gente foi fazer as compras para levar na mala. Comida. Comida. Levei macarrão, levei farofa, é importantíssimo você que vai viajar e ficar muito tempo fora do seu país. Leve farofa. Põe fora da comida aqui na né, edição. Chegamos lá, né, no aeroporto. Falei, ai ah, meu Deus, estou muito nervoso, minha mala é quebrada. Fazer check-in. Que que é isso? Eu nunca fiz check-in. Aí fui despachar as malas lá. Aí voar, meu Deus, estou nervoso. Todo mundo lá, eu acho que todo mundo já tinha viajado de avião na vida E aí eu tava assim, ó. Quando chego no avião Sento lá e a mulher já chegou Ó, vocês estão na saída de emergência, tá? Então vocês tem que ler esse negócio aqui Porque se acontecer alguma coisa Vocês que vão salvar a vida de todo mundo O avião, no da pane elétrica Ah, mentira E aí as luzes apagavam E assim tinha. Eu nunca tinha entrado na minha vida, o oh, oh, oh, Delta vai te com o coração das pessoas tomou lá uma pane na peça do, do avião da rede elétrica, de uma peça que não precisava mas que tava dando pane e aí, ok, né? meu coração tu... não. pane também ó, ótimo, e assim, isso antes decolar. de decolar antes de decolar? Ah, já saía lá, já, saí já falou assim, secular. não, foi munição já fez filme eu tava assim, já tava assim mas enfim, fui, cheguei lá, né e aí eu ia pegar um transportezinho, um ônibozinho pra chegar lá no condomínio que ia ficar E aí todos os meus... Meus que São... As pessoas que moravam comigo Os amores da minha vida, minha família é, Já tinham... Chegado lá Botei minhas malas lá, isso aqui, falei com todo mundo E aí o que que eu fiz? A primeira coisa que eu fui fazer Em outro país Comer é? Comer é? é? Óbvio, mas. Então... O condomínio que eu tinha, tinha tipo Um índice do lado Que vendia um lanche, batata frita, nuggets e refil de refrigerante por apenas 4 dólares hum, Mentira Sim. Jesus! Pra você que abriu Wendtz aqui no Brasil e cobra 70 reais num lanche Vai tomar no seu cu <risos> A primeira semana quando você chega a gente faz algumas coisas coisas de imigração é, Eles vêm com tá o tal seu Disney look Disney look pra quem não sabe é você tem que ser um robô perfeitinho, a sua barba tem que estar tá linda. Esse bigodão aí, sim, mas eu tenho que mulher. deixar. A barba feitinha, o bigodão sim. Agora, com uma barba rala igual a minha, que tem três pelos, não podia. Tatuagem, tem que esconder. piercing, tem que esconder. Ah, vai tomar. Cabelo colorido, não pode. Como não, o desenho deles tem cabelo colorido lá? Por que a gente não pode ter cabelo colorido? Porque... Mentira! <risos> tem que fazer também, a gente tem que acordar. Seis horas da manhã para estar tá 7 horas da manhã num lugar lá pra fazer tipo um CPF americano. Que é o número que você tem que ter lá quando você trabalha lá. Aí ok. É... Chega quinta-feira. Quinta-feira é o dia que começa a merda acontecer. Quinta-feira é o Traditions, que em português é tradições, tá? Menos. A gente vai lá na universidade da Disney e aí quando eles começam a falar sobre. Como é trabalhar lá, sobre como eles criam mais é, felicidade We create happiness Venham pra cá! E agora vocês são parte desse time Então vamos trabalhar duro para garantir a felicidade do outro A sua? Hum, não sei Mas a do outro? Sim! Aí eles vão lá e passam a mão na sua cabeça Aí te dá o quê? Sai uma orelha Aí daqui a pouco chega o um Mickey o Mickey mesmo, ele... Ele aparece lá literalmente, <risos> o é, literalmente o Mickey Ah, o Mickey vai trazer um negócio especial pra você Isso aqui, aí é o que? Name tag o Crachá E é só isso que o Mickey faz, ele vem trazer a caixa com isso aqui E vai embora Ou bota imagens Como se não bastasse esse dia e que eles começam ali, ó A comer o seu cérebro Aí você começa a ter os um treinamentos mesmo Sábado começa o seu treinamento, tá? Vem aqui, vai ser o welcome Two operations Aquilo é literalmente a lavagem cerebral mais bizarra que eu já vi na minha vida Se você, meu amigo, que fez o CP comigo, não acha que aquilo é uma lavagem cerebral É porque você, você, Focou, sofreu. você sofreu a lavagem você. cerebral Eles falam, precisamos vender, só que mascarado com criamos Felicidade e que... magia É... fala sobre a, a, o começo da Disney, sobre todas as empresas que ela já comprou Aí falaram sobre roubo Porque o okay, quê? Vamos falar uma verdade aqui? Não tem câmera, na né, Disney. Eu acho que eles têm umas câmeras posicionadas assim pra controle de pessoas mas pra segurança, assim, de tipo, não. não tem. Não tem câmera nos lugares que eu trabalhava, dentro dos lugares que eu trabalhava. Então, se eu conseguisse uma merda lá, ninguém ia saber, ninguém ia saber. Isso é uma verdade. E aí, também nessa palestra, a gente tinha todo um negócio de como agachar e levantar para pegar coisas pesadas. É, falou sobre os quatro fundamentos da Disney, porque pra quem não sabe, a Disney tem quatro fundamentos. É o safety. O courtesy, o show e o efficiency. O safety é garantir a segurança dos guests. E courtesy, sempre ter uma, um, uma saudação amigável, falar bom dia, boa tarde, boa noite. Falar hi princess, embora eu odeie crianças. Aí tem o um show. O show é. Ah, você está bonitinho, está com o uniforme bonitinho Sua apresentação bonitinho. pessoal É, sua apresentação pessoal e o do local que você trabalha E ser espontâneo, divertido e... E o Efficiency, que é o único que trabalha de... Oh, ops, desculpa, Disney, Que é o único que funciona de verdade mesmo é... Que é o que, é, é o que? Trabalhar direito Que é o trabalhar Seja eficiente, trabalhe rápido, se queime, se corte, trabalhe 13 horas sem parar e não reclame, porque você está na Disney. Aí tá, cheguei. Bota imagens de eu chegando no parque. Chorei! Chorei! Chorei, chorei. Chorei, acho que eu ia chorar. Chorei porque. Com certeza, eu ia chorar. Porque, tipo. Não era, nem, não era nem. pelo fato de ser a Disney. Foi pela conquista. É, foi pela conquista, sabe? Foi muito mais pela conquista do que por qualquer outra coisa. E eu tava lá e, tipo, já tinha visto. Um milhão de vídeos de pessoas fazendo aquele mesmo caminho chegando E era quando era eu lá, eu fiquei assim, ó Aí no outro dia a gente teve um outro treinamento Aí na segunda-feira foi quando eu comecei o meu primeiro dia de treinamento mesmo No meu local de trabalho E aí foi quando eu comecei a ver a realidade da vida Qual que era... você ficou? Eu fiquei no Mesh então O meu local de trabalho era na... Acho que eu trabalhava em um lugar chamado Stands West Que era consistido entre duas lentes Porque lá no parque é assim tem o parque o Magic Kingdom que é um dos quatro parques assim temáticos que eles têm mais dois parques aquáticos são Magic Kingdom que é o que eu trabalhava o Animal Kingdom e tem o Epcot também que é o da Bolona lá que é onde tem vários pavilhões de vários países e tem o Disney Hollywood Studios que é o meu favorito porque só tem Star Wars naquele parque eu ia eu trabalhei nos Stands oeste que é nessa parte do Magic Kingdom que tem as lentes Frontier Lente, que é uma lente country lá nos Estados Unidos, Velho Oeste, Caralho Quatro 4 e Adventure Land, que é Havaí, o uh, Aladdin que eu trabalhava com uma roupa linda com imagens da roupa essa roupa é... eu odiava essa roupa trabalhei com uma roupa horrível de Natal com imagens <risos> e aí tipo assim, lá no... nesse parque no méxico não... Se você está com essa roupa aqui, você só pode usar essa roupa e estar com essa roupa é nessa parte do parque. Você não pode ir para outra parte do parque com essa roupa, porque você quebra a magia. Quando começou o treinamento, é... Talsa, eu já fui ficando meio assustado, porque a magia criada era somente para as pessoas. Sim, não tem magia nenhuma em trabalhar no Disney. Não tem magia nenhuma. Porque é o que? É tudo subemprego. A diferença é o que? Que você ganha, ganha bem. Porque é o mínimo que eles tinham que fazer. que 13 horas de trabalho? 13 horas. De Diárias? Trabalho. Vamos fixar aqui, ó. É, edição, eu quero vários 13 aqui, ó. Você vai indo, não sei o que. Aí, aí teve um dia que eu fui treinar em um. Que a gente ia treinar em todos os lugares Que eu trabalhava, eu trabalhava nessa land Mas aí eu trabalhava no carrinho de churros E de pretzels, eu trabalhava No lugar que vendia frango, frito E batata em formato de waffle eu Adorei O é chamado S. Warhol Que era completamente vazio, só vendia café Só trabalhei em com comida o, A minha posição de trabalho se chamava Quick Service Food and Beverage E dentro dessas posições tinham outras posições de trabalho Se eu estivesse dentro do, do, do Outpost Que era um lugar que vendia o frango frito e a batata frita O lugar era minúsculo E ficavam tipo umas 10 pessoas dentro Aí atrás Ficava uma pessoa fritando as coisas Uma pessoa Ficava na frente da estufa. Isso era meu pé Porque o quê? Você estava lá com uma roupa maravilhosa. Quente para um cacete. Quente para um cacete. E aí você colocava uma luva grossa. Depois uma luva de plástico em cima. Por quê? Você pegava um frango frito quente para um cacete. Ai, para colocar quentinho para o cliente lá no negocinho. Então, né amor, efficiency. Lembra do efficiency que eu falei? É isso. Tinha luxo nenhum e aí a gente tinha que ir pegar produto no... A gente tava naquele lugar quente. Ah, vai lá pegar mais frango e mais batata. Aí a gente tinha que ir pegar no freezer que tava menos 10 graus. Térico, ah, total. Ah, saudável. saudávelzinho. Saudável. Saudável. saudável. Não, a gente não pegava o um casacão pra entrar. A gente entrava aqui, ó, lindo. Mas é, sabe de uma coisa, Disney a gente joga muita comida fora Muita comida fora Tipo, não é muita comida, é muita comida É tipo, rios e rios de comida Quando eu trabalhava no, no carrinho de chuvas Tem a posição que se chama food runner Food runner você vai, você vai correr com a comida, literalmente, meninas Tem, tem tipo, várias outras posições que, que a gente tem dentro da, do lugar que a gente tá trabalhando Então, amor, se você acha que você vai pra Disney, pra... Se você for pra trabalhar, que vai ser lindo Não vai ser lindo, você vai limpar uns bagulhos cheios de gordura na pia lá do cacete Tá meninas, quando você trabalha na Disney por muito tempo e aí você vê a realidade da vida Você chega lá na mulher e fala Oi, eu quero escrever no meu chapéuzinho, porque é uma tradição depois que você acaba com esses é, Rafael, cp 16, 17 Eu coloquei o que? Exausta Ah, tempos. muito bom! Eu estava cansada de trabalhar naquele lugar E aí, tipo, eu lembro de um dia que eu estava trabalhando no carrinho de churros Que, que eu não, não sabia nem mais o que eu estava fazendo é, Depois que eu, que eu entendi que tipo, o safety não era pra gente, era só pro, pros guests Que tinha muita coisa que a gente fazia no backstage Que eu ficava assim hum... Isso aqui não é legal. Não pode. Né? É, tipo, ia ter umas partes desumanas assim, sabe? Aí, é embaçada. Né? Era, era bem estranho. Na, nos meus últimos três dias de trabalho, que foi a minha última, dia, minha última semana de trabalho, eu trabalhei 32 horas em três dias, mano. Saiba que talvez você se decepcione. Talvez a minha decepção tenha sido mais porque eu trabalhei lá e tipo, eu descobri a verdade sobre é, eu descobri muita coisa que tipo eles não pagam a gente certo tá bom eles são inteligentes é, olha, você tá achando que, é, o condomínio que a gente trabalhava tipo, eles não não podem cobrar a gente não podem cobrar aluguel da gente mas eles cobram aluguel da gente é eles, por semana o meu, o meu era 100 dólares por semana é, mas então, né, meninas, é, a gente não pode só meter um pau, né, a gente tem que falar as coisas boas A primeira coisa boa são as pessoas maravilhosas que eu conheci E os parques Os parques da Disney são mais infantis, são mais público infantil Porque é a Disney, né, amores, não sei o quê Então, meninas, você vai lá, né, nos safários, nos jostinhos, é, vê os animais Fala, puxa... Olha essa zebra aqui, ela tá do nosso lado Não, porque se um pouquinho mais perto de você Ela talvez tome um choque, morra Você acha que a natureza selvagem Ela é assim? Ela vai ficar selvagem, vai passar um ônibus com 70 negros E eles vão... Ah, tudo bem Humanos Não Todo aquele espaço tem vários negocinhos enfiados na terra que é uma cerca meio que invisível que eles não podem ultrapassar e se eles ultrapassarem vai tomar um choque ou vai dar um negocinho pra eles se afastarem é, No Epcot No Epcot é um parto mais adulto porque assim, no Mesh Kindle é tão mágica, magia, etc que lá não tem de bebida alcoólica nem nada, assim, ah. drogas, etc No Epcot pode No Epcot tem até o, o Drink Around the World que é. Que você vai pelos pavilhões e bebe um drink de cada pavilhão. E aí, até o último pavilhão, o pavilhão você já está morto, chão bêbada completamente. E aí, o Hollywood Studios, que é o meu parque. O Hollywood Studios. Eu fui tanto pro Hollywood Studios, tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. tanto, Porque é o que? Hollywood Studios, né, amores? Tinha muita coisa sobre cinema, muita coisa de filmes antigos. E o parque lá todo nessa temática Hollywood, nessa temática meio cinema e meio anos 70 E lá tem a, um dos melhores brinquedos que é, é a Hollywood Tower, Off Tower uh, Mas é isso, basicamente não, não é muito adulto para adultos, mas para crianças no menos estava onde? Em Holanda, né amor? E você que chora em um homônios eu sugiro que as pessoas não mentira, vai lá, faz o que você quiser na sua vida, não tô nem aí. É, se quiser pagar 10 mil reais pra pedir, paga 10 mil reais pra pedir. Eu não faço a menor ideia de quanto eu gastei nesse programa, nunca contei, nunca vou contar. Porque dinheiro, né? Quem que se importa no dinheiro? Uma dica importante se você for fazer esse programa é se controla. Se controla, não come muito, Que eu gastei meu dinheiro basicamente só com comida. Comprei umas blusinhas, comprei umas blusinhas mas foi suficiente tipo, pra preencher o meu coração capitalista? Não foi. Mas no mais é isso. É... Eu não me arrependo, foi um programa que abriu a minha cabeça e depois que eu voltei eu virei outra pessoa. E você começa a dar valor pra outras coisas assim. E aí você vê que o capitalismo é uma doença, tá? Meu recado desse vídeo é. Não recado nenhum esse vídeo, é só pra contar uma história mesmo. É, foi um momento de relaxar. Foi uma vitória para mim, para os meus pais, para minha família inteira é, Porque ninguém na minha família não tinha feito tentando na vida E... É, então é isso, se você quiser trabalhar na, na Disney, vai lá e trabalha Cada ano tá ficando mais difícil, então boa sorte é, Foda-se, ó Dá um like aí, é, Compartilha o vídeo é,